A Licenciatura em Marketing no IPG visa fornecer competências que permitam ao estudante perceber o funcionamento de uma organização, analisar um conjunto de informação de apoio à tomada de decisão e promover e desenvolver atividades de marketing. É um desafio ao espírito criativo, analítico e estratégico, com base numa metodologia de ensino recorrendo à resolução de casos concretos e reais. Os estudantes dispõem de um laboratório de marketing, onde podem desenvolver, com apoio de docentes, atividades de marketing, identificando necessidades de mercado e perspectivando tendências, assumindo um papel proativo nas respostas aos desafios empresariais. No final, realiza um estágio numa empresa nacional ou internacional, onde podem aplicar e desenvolver as competências adquiridas ao longo da parte curricular. Após a licenciatura, os estudantes poderão prosseguir os seus estudos de segundo ciclo nomeadamente no Mestrado de Marketing e Comunicação. Sejam bem-vindos ao Instituto Politécnico da Guarda.